Galera, o vídeo ficou um pouquinho mais longo que eu imaginei, mas a dica que eu vou te dar aí para você economizar tempo, acelera esse vídeo aqui, ó, tem os três pontinhos aqui se você tiver no celular, põe aí pelo menos 1.5 aí para você assistir todo o vídeo aí e ver aí de ter ficado com o cartão C6, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você tá no canal Bruno Cashback. Hoje a gente vai falar sobre o banco C6, aí depois de seis meses aí com esse cartão Black, ele apesar de ser vermelho, você pode ver aqui na bandeirinha aqui Mastercard, essa aqui mais dourada, mais Prata, quer dizer que ele é o Black Provavelmente você já sabe aí que para ter esse cartão Você precisa já ter aprovado aí no C6 Bank 5 mil de limite, né? para poder aparecer a alternativa lá para alterar o tipo de cartão que você tem Já já eu te mostro ele E aí caso você ainda não tenha esse valor Você também pode investir no C6 Bank Através do CDI aí de 102% do CDI Esse de liquidez diária Você vai, tanto que você investir aqui Até 10 mil reais, você vai ganhar de limite Você pode pegar, fazer um investimento Nesse CDB, você vai ganhar limite no cartão. Mas aí eu não precisei disso porque o que aconteceu? Eu comecei a utilizar, assim que eu recebi o cartão, eu recebi com limite de 5 mil reais. Eu comecei a utilizar e aí, no, a partir de, acho que no primeiro mês ou no segundo mês, teve um aumento, se eu não me engano, para 8 mil e depois estourou para 32 de limite. Ó, você pode ver aqui, tem 32 mil de limite nesse cartão. Aí, como eu recebi um limite alto também, assim, aí eu pensei, poxa, acho que eu vou dar também um, uma confiança para esse banco aqui, né? Que me também deu confiança para mim acreditar que eu ou ia ser totalmente na de implante na implante porque na de é quem não paga né então eu achei na de implante imaginando que eu iria pagar né e todas as faturas e tal mesmo tendo um limite alto desse aí eu peguei e comecei a transferir aí meus gastos para o c6 bank e agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou meus limites primeiro deixa eu te contar que se você solicita esse cartão e aí você ganha 3 meses de anuidade grátis mesmo sendo o cartão Black, né? Eu falei assim pô, eu vou fazer o teste com ele para ver se eu consigo manter esses gastos aí porque se eu tivesse um limite aí de 10 mil ou até 15 mil, acho que eu não conseguiria porque eu consigo comprar, eu compro muita coisa parcelada, principalmente, eu vou dar um spoiler aqui da dica que eu utilizo para manter esse gasto aí, eu empresto meu cartão pro meu pai, ele faz as compras, né? Na verdade ele pede que eu compre as coisas pela internet para ele, e aí eu consigo bater a meta desse cartão aí que vai dar um retorno bacana depois e já deu na verdade. Como você pode ver a primeira fatura dele aqui eu ainda estava utilizando o cartão básico aí eu continuei, acho que era de 5 mil de limite, eu usei praticamente todo o limite dele aí continuei, né? E aí o que acontece? Depois, acho que foi aqui, eu já estava com o cartão Black isso, eu já estava com o cartão Black a partir de junho, né? Como eu tenho três meses, eu usei o em julho, depois agosto, aí quando foi em setembro eu consegui bater a meta, né? E aí até agora eu tô mantendo a meta aí, como você tá vendo, ó, 10 mil e gastando esse valor aí, ou pelo menos os 8 mil reais pra, por mês, para poder isentar totalmente, né? Se você gastar aí é, 4 mil por mês, você isenta só a metade do valor dele. Se você tá pagando aí pelo menos a metade dele, já fica um pouquinho difícil aí de valer a pena. Então, se você consegue manter o gasto de 8 mil, você vai ter um cartão muito bom, que eu vou te mostrar pra frente os benefícios ainda que, que eu tive, que ainda vou ter ainda. Como eu te falei, pra eu manter esse gasto também, eu não gasto todo esse valor, até porque não preciso gastar tudo isso. Mas, como meu pai compra bastante coisa pela internet, ele utiliza do limite e a minha esposa também pedindo os adicionais. Né? Com esse cartão você tem até seis adicionais, e aí você possibilita aí você pegar para pessoas de repente de confiança. Eu posso até dar um cartão para o meu pai ou para minha mãe. Para minha esposa, claro que cada um pagando a sua conta certinho e tal. Eu tenho planilha de gastos, né? então eu não tenho problema assim de, de utilizar o cartão várias vezes. Eu uso cada, cada gasto que tem no cartão, eu tenho a planilha ali, com o que eu gastei, o que, qual foi o motivo, exatamente tudo, né? Data. Tudo, tudo. Então é importante também que você tenha aí uma planilha de gastos para você poder se organizar mais aí na sua vida financeira. Então é muito importante que você tenha isso. Oh, então fica até o final do vídeo aí que tem uma dica muito boa e pode te dar 480 reais aí tranquilamente sem muito esforço. Tá? Beleza? Fica até o final do vídeo para você pegar essa dica. Como você viu, com esses gastos aí eu gerei 12 mil pontos aqui, né? É, que equivalem a 12 mil pontos, que seriam 12 grupos de milheiros, né? 12, 12 mil. Normalmente esses pontos aí, cada mil vale é, 40 reais. Então, se eu multiplicar aqui vezes 40, eu vou ter aí um valor, um retorno de mais ou menos aí 480 reais. Se eu for transformar em milhas, já é um valor bem bacana, ó, 500 reais aí, que na verdade dá para vender a mais. Esse daí é a média de 40 reais, mas eu vendo normalmente a 44, mais ou menos assim, porque você pega promoções. Então, um exemplo rápido, né? eu pego promoções Promoções de dobrar o ponto, então vamos supor que eu pegue ali. Eu tô com 12 mil. Eu faço uma promoção de 100%, eu ganho 24 mil pontos, né? E esses 24 mil pontos eu vendo cada ponto no torno de 23 reais. Então 24 mil vezes 23 então vai dar 552, então vai dar mais ou menos aí 500 e 500 reais assim por baixo. 500 reais de retorno em relação a esses gastos aí que é um retorno bem bacana né Se assim, prática você utilizar por comprar coisas que você sempre já iria comprar e tal então retorno desse só com os pontos r$ 500 reais aí é uma coisa muito faz muita diferença para mim e aí caso isso eu tô falando em relação a você vender as milhas, né agora caso você queira de uma forma mais tranquila que já também melhorou para caramba né que na verdade é um cartão black e que te dá muito muito benefício em relação ao cashback que é um dos maiores cashback está tendo agora ele aumentou ainda, antes era 1%, né? Competia com muitos cartões e agora ele já está aí, acho que em segundo ou terceiro colocação ele de melhor cartão com cashback. Ele está dando agora 1,3% de cashback nas suas compras. Então, eu posso te mostrar o que você pode fazer. Ó. Você vindo aqui na CC Stores, e aí é, você, pode, você vem aqui em cashback. Vindo aqui em cashback, você pode ver aqui que se eu trocar 10 mil pontos eu vou pegar 280 reais. Então caso você precise aí de uma forma rápida, né, precisar desse dinheiro, então eu já tenho 280 reais. não na verdade tenho mais, né? É. 280 mais 28 mais 28 que vai dar 366 e aí já é um valor bacana. Caso eu precise assim imediatamente esse valor, eu vou já vou ter esse cashback aí que pô é bom demais, né? É rápido, é prático. Na hora que eu quiser, em dois dias se eu não me engano em dois dias úteis assim que você solicita já cai na sua conta. Você pode pagar a fatura, fazer pix, fazer o que você quiser e isso é bacana, o cashback tem essa facilidade aí de você transformar em dinheiro, né? Caso você queira um retorno maior, aí você transforma em milhas, mas aí você precisa de ter um conhecimento melhor e tal. Eu te indico aqui, tem o um link aqui embaixo do curso Papo de Milhas aí que vai ensinar todo tudo que você precisa aí em relação a a esse mercado de milhas todo tem grupo no Telegram, tem tem tem tudo, tudo que você precisa saber para poder gerar um, um retorno maior com seu cartão de crédito. Então se você tá gostando aí do C6 Bank, assim como eu, se inscreve no canal aí que eu vou estar tá postando cada vez mais dicas aí para te ensinar a utilizar e os melhores benefícios dos cartões de crédito sem pagar por isso praticamente né você utiliza o cartão faz o gasto mas é um gasto contigo e não com o cartão e ele ainda te dá benefício com isso né beleza então se inscreve aqui eu vou esperar beleza se inscreveu beleza vamos lá entre outros benefícios aí que o cartão c6 carbon tem aqui os 2.5 por dólar gasto né muito bom tem todos os benefícios aí da mastercard black você pode escolher qualquer uma dessas cores aqui que tá aparecendo você pode pedir até seis adicionais, isso aí te ajuda bastante a você manter o gasto aí mensal. A C6 Tag, que também é muito bom. Na minha região aqui eu não preciso utilizar, mas para você que mora aí para o Sul, Sudoeste, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Balneário e Camboriú, esses lugares todos aí. Todos esses aí, você tendo uma Tag dessa, te auxilia muito, te economiza muito tempo no pedágio, faz uma diferença muito grande, vale muito a pena mesmo. Porque aí você evita aquelas filas grandes aí no pedágio, né? E aí, pô, é rapidinho, é só passar e. Bom demais, vale a pena pra caramba. Também você tem esse Rap Prime aí por 12 meses grátis. Eu não utilizei também, na minha região não tem, infelizmente. Com C6 Carbo eu tenho quatro acessos ao lounge Então eu utilizei dois aí na minha viagem que eu acabei de fazer. Fiquei aí em Curitiba. Poxa, pude tomar uísque, comer bastante. Normalmente você vai tomar um café no aeroporto aí é 15 reais aí, dois gotas de café. E aí aí pô tomar um whisky, é, comer coisa boa e tal, suco, água, bom demais, bom demais. E o outro local que eu fiquei foi em Congonhas também. Poxa, alimentei bem e tal, fiquei um bom tempo lá com internet e tudo, comida boa e tal. Tomei bastante cerveja lá, acho que eu tomei umas seis cervejas eu acho. Isso no aeroporto, você tá aguardando ali, né? Outra coisa que eu também acabei de fazer e antes eu já vou mandar logo um abraço aí pro Edson Leandro que também tá seguindo as dicas aí e tá fazendo isso tudo que a gente passou aqui no, no canal Valeu um abraço para você cara é a possibilidade aí de você fazer a portabilidade do seu salário para o C6 eu acabei de fazer isso também fazendo a portabilidade você vai ganhar 12 mil pontos durante um ano então isso daí é um valor muito bacana para você receber o seu salário né você tá ganhando ainda mais para receber o salário através do C6 como eu falei né a cada é, mil pontos você calcula aí calculei mais ou menos 40 reais se você ganha 12 12 mil pontos, você vai ganhar 480 reais para estar tá botando seu salário no C6. Então é um dinheiro muito bom aí. Mas esses mil pontos é caso você tenha o C6 Carbon. Então eu vou continuar mantendo aí meu gasto com ele. Porque, como eu te falei, é um cartão muito bom. Ano que vem eu vou estar tá viajando aí, vou utilizar ele na sala VIP. Minha esposa também vai utilizar. E aí a gente vai manter esse gasto sem gastar assim algo com coisas desnecessárias, né? E se adaptando com ele e usufruindo o máximo que ele pode nos dar, né? Então comenta aqui embaixo se você está utilizando o C6 Carbon ou quer pegar ele sabe que é um cartão muito bom aí se você usar de maneira consciente, Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, até a próxima, valeu!